Não precisa usar leite em pó caro, porque tem gente que fala que a receita só dá certo com leite ninho, não é verdade. Você pode usar qualquer leite em pó. Essa receita leva 200 gramas. Esse pacote tem 400, então dá para fazer duas medidas. Vamos lá, vou adicionar aqui metade desse pacote. Aqui eu tenho meia caixa de leite condensado, de qualquer marca. Eu estou usando leite condensado caseiro. Eu vou deixar a receita aqui na descrição. Você pode usar também de qualquer marca. Não pode ser aquela mistura láctea que tem no mercado. Tem que ser leite condensado. Aqui eu estou usando gelatina. Você pode usar gelatina ou suco em pó. Um sachê. A minha é de cereja. Só misturar, ela dura em média 10 dias. Você vai mexendo e vai vendo a textura, o ponto é quando ela é da mão. Se a sua massa ficar muito seca, você vai adicionando leite condensado. Se ela ficar muito mole, você coloca mais leite em pó, mas não tem como errar, não, não tem para onde correr, agora é mó na massa. Já está começando a dar ponto, ela já está desgrudando, tem que ir amassando mesmo. A minha está um pouquinho colando, então o que, é que eu vou fazer? Colocar um pouquinho de leite em pó. Vai muito da temperatura de onde você mora. Também onde eu moro é muito quente, então ela tende a ficar mais mole mesmo. Agora deu o ponto certinho. Você pode fazer pequenininho para vender para festa ou você pode fazer colocar nos saquinhos para vender. Eu vendo cinco docinhos desse por dois reais, mas não é o pequenininho de festa, já é um tamanho maiorzinho. Eu não tenho balança, então eu vou no olho. Eu vejo um tamanho legal. Se você quiser fazer grande também fica a seu critério, você que vai definir o tamanho, tá vendo que já tá tirando até o da vasilha? Tem que ter paciência aqui e ir solvando. Enquanto tiver branco de leite em pó ou do suco tem que mexer. Ó, lisinho o fundo da Ó, já dá para enrolar, tá no ponto, agora nós vamos enrolar e passar no açúcar. Eu vou passar no açúcar refinado, mas você pode passar no açúcar cristal, no açúcar rosado, só que para vender a 2 reais o ideal é passar no açúcar refinado mesmo, porque se você encarecer essa receita não tem como vender barato, você tem que adicionar tudo que você gastou. Bom, eu tenho aqui esses medidores de colher. Você pode escolher um da sua preferência e fazer todos os docinhos do mesmo tamanho. Esse aqui é para aquele grandão de padaria, não é o meu caso. Fica a seu critério. Eu vou pegar essa aqui. Puxou. colou. Passou no açúcar. Muito, muito simples. Esse açúcar